Embora, com toda certeza, o Pai Universal governe sua vasta criação, ele funciona na administração de um universo local por intermédio da pessoa do Filho Criador. Nem o Pai atua pessoalmente de outro modo nos assuntos administrativos de um universo local. Esses assuntos são confiados ao Filho Criador e ao espírito materno do universo local e aos múltiplos filhos deles. Os planos, as políticas e os atos administrativos no universo local são formados e executados por esse filho que, conjuntamente com o seu espírito materno coligado, delega o poder executivo a Gabriel e a autoridade da jurisdição aos pais da constelação, aos soberanos dos sistemas e aos príncipes planetários. O nosso filho criador é a personificação do conceito original de número 611.121, de identidade infinita com origem simultânea no Pai Universal e no Filho Eterno. Mikael de Nebadon é filho único, é aquele que personaliza o sexto centésimo décimo primeiro, centésimo vigésimo primeiro conceito universal de divindade e infinitude. A sua sede central está na mansão tríplice de luz em Salvington. E tal morada encontra-se assim determinada e ordenada porque Mikael experienciou a vida em todas as três fases de existência da criatura inteligente, espiritual, moroncial, e material. Em vista do nome associado à sua autordoga sétima e final em Urântia, algumas vezes é chamado de Cristo Micael. O nosso filho criador não é o filho eterno, o coligado existencial no paraíso, do Pai Universal e do Espírito Infinito. Micael de Nebadon não é um membro da trindade do paraíso. Entretanto, o nosso filho mestre possui no seu reino todos os atributos e poderes divinos que o próprio filho eterno manifestaria estivesse ele efetivamente presente em Salvington e atuando em Nerbadon. Mikael possui ainda um poder e uma autoridade adicionais, pois não apenas personifica o Filho Eterno, como também representa plenamente o Pai Universal e efetivamente incorpora a presença da personalidade do Pai em todo e para todo este universo local. Além disso, representa Pai e Filho. Esses relacionamentos fazem de um Filho Criador o mais poderoso, versátil e influente de todos os seres divinos capazes de exercer administração direta sobre os universos evolucionários e realizar um contato de personalidade com os seres imaturos criados. O nosso filho o criador exerce o mesmo poder de atração espiritual, a mesma gravidade espiritual, a partir da sede central do universo local que o filho eterno do paraíso exerceria caso ele estivesse pessoalmente presente presente em Salvington. E mais, esse Filho do Universo é também a personificação do Pai Universal para o universo de Nebadon. Os Filhos Criadores são centros de personalidade para as forças espirituais de Pai e Filho do Paraíso. Os Filhos Criadores são as focalizações finais do poder de personalidade, dos poderosos atributos, no espaço-tempo de Deus, o Cétuplo. O Filho Criador é a personalização de vice-regente do Pai Universal, o o ordenador divino do Filho Eterno e o coligado criativo do Espírito Infinito. Para o nosso universo e para todos os seus mundos habitados, tal Filho soberano, em todos os intentos e para todos os propósitos práticos, é Deus. Ele personifica todas as deidades do paraíso que os mortais em evolução podem compreender por meio do próprio discernimento. Este Filho e o seu Espírito materno coligado são os vossos pais criadores. Para vós, Micael, o Filho Criador, é a personalidade suprema. Para vós, o Filho Eterno é super supremo, uma personalidade de deidade infinita. Na pessoa do Filho Criador, nós temos um Governante e um Pai Divino, que é tão poderoso, eficaz e beneficente quanto seria o Pai Universal e o Filho Eterno, caso ambos estivessem presentes em Salvington e engajados na administração dos assuntos do universo de Nebadon.